Bom, para a segunda parte da resolução, né, aqui é o problema 10. A gente tem tomado aqui os dados do problema. A gente vai continuar a resolução. Né, a próxima etapa é definir a área de escoamento. A gente acabou de definir os diâmetros de escoamento dos tubos e do casco. A gente agora precisa da área de escoamento. Bom, a área de escoamento, a gente precisa contabilizar o número de tubos. Só que, vamos fazer uma observação aqui, ó. A seta amarela é referente à entrada nos tubos. Tá? Então, o fluido entra nos tubos, pelo cabeçote aqui, ele vai percorre todo o comprimento, depois ele retorna pela continuação dos tubos e sai né, pela outra extremidade do cabeçote. A gente tem aqui, né, do bocal, né, o bocal de saída, melhor dizendo. Então, a gente vai ter aqui, ó, se a gente... O fluido que entra, a quantidade de fluido, essa vazão de fluido que vai entrar nos tubos, ela não vai entrar nos 228 tubos. Se a gente cortar aqui no meio esse trocador de calor, a gente vai encontrar, vai observar algo do tipo essa figura aqui. A gente vai ter 228 círculos né, que representariam os tubos. Só que na prática a gente vai ter um corte no meio aqui, né, e vai ter a divisão, do primeiro passe e do segundo passe. Então, a quantidade de fluido que vai entrar aqui não vai entrar em 228 tubos, mas sim em 114 tubos. Tá? Então, o número de passes é como se eu tivesse é, esticando esses tubos, ligando eles em série. Então, a gente precisa dividir pelo número de passes. Então, seria ao quadrado sobre 4, que é a área de seção transversal dos tubos, vezes o número de tubos, dividido pelo número de passes. Então a gente tem aqui a área de escoamento né, nos tubos. Para o casco, a gente vai precisar é, primeiramente definir o número de tubos referentes né, à colocação aqui nessa área da janela do defletor. Tá? Porque a gente vai ter o escoamento paralelo e o escoamento transversal. Tá? Mas, para que a gente defina o escoamento paralelo, que é quando ele vem aqui, né, no, passa pelo defletor para outra região, a gente vai ter um número de tubos que a gente quantifica com base na fração da janela do defletor e com base no número total de tubos. Então, aqui daria 44,574 tubos, só que a gente na prática não existe a gente precisa colocar um número inteiro de tubos aqui. Se a gente aumentar, arredondar para mais, para 45, pode ser que não seja possível encaixar todos esses tubos aqui. Então a gente sempre acaba reduzindo, né, o arredondamento é sempre para menos, para garantir que nessa área vai ser possível né, colocar essa quantidade de tubos. Tá? Então a gente vai ter 44 tubos, Passando aqui nessa janela do defletor. Então, com isso, a gente calcula a área de fluxo paralelo, tá? que dá 0,0169 metros quadrados. Para o fluxo transversal, seria esse escoamento aqui, ó, né? quando ele sobe ou desce ao chegar numa extremidade do casco. Leve em consideração o espaçamento do, do, dos defletores tá? e o pitch dos tubos. Então a gente obtém aqui a área de fluxo transversal para esse casco, desse trocador de calor. Com as áreas definidas, a gente tem como definir os fluxos de massa. Então para os tubos, né, vai ser sempre o fluxo de massa, vai ser a vazão mássica pela área. Tá? No, caso, no caso dos tubos, seria o fluido frio. Então a vazão mássica de fluido frio pela área do frio, definida aqui o fluxo de massa dos tubos. Para o casco a gente vai ter um escoamento paralelo e a gente vai ter um escoamento transversal. A gente vai ter dois escoamentos, dois fluxos. Tá? Então, a gente vai precisar trabalhar, na verdade, com um fluxo médio. E esse fluxo médio é obtido pela média geométrica do fluxo paralelo com o fluxo transversal. Então, substituindo aqui ó, as vazões pelas áreas correspondentes, a gente encontra os fluxos paralelo e transversal e agora... Definimos o fluxo médio né, no casco. Com os fluxos, a gente pode definir o número de Reynolds. A gente vai precisar do número de Reynolds para fazer estimativas dos coeficientes de película, tá, interno e externo. Nos tubos, substituindo os valores, né, e para o casco, considerando o diâmetro hidráulico e o fluxo geométrico, né, a gente vai, da média geométrica, a gente obtém os dois valores de número de Reynolds. Agora a gente entra aqui com a correlação de Sieder e Tate, que é uma correlação né, muito boa de se utilizar, porque ela fornece a equação com base na viscosidade, considerando a temperatura do fluido na parede do tubo, né, que a temperatura média seria. Tá? Ah, além disso, essa equação é uma equação que tem ampla faixa né, de aplicação em razão do Reynolds, na relação do comprimento e diâmetro do tubo. Tá? Na prática, a gente precisaria definir esse valor exato. Tá? Isso iria aumentar ainda mais a resolução. Então, a gente vai aqui, para efeito didático, a gente vai fazer consideração de uma temperatura né, dessa parede. A gente vai fazer a consideração. Né? O fluido entra 18 e sai... A temperatura mínima é 18 e a máxima é 45. Então, a gente vai ter a temperatura da parede entre essas duas temperaturas. Então, supondo que a temperatura da parede esteja 35 graus, a viscosidade a essa temperatura é 0,72 vezes 10 a é menos 3 Pascal segundo. Então, a gente calcula o número de Nusselt para esse valor. E com o número de Nusselt a gente consegue definir o coeficiente convectivo interno, né, referente ao escoamento no, é, dentro dos tubos. Para o casco, a gente tem duas possibilidades aqui. Uma seria a correlação baseada no método de Kerry, que leva em consideração o fator de transferência de calor. E a outra seria usar uma correlação generalizada, que leva em conta aqui um coeficiente que varia de acordo com o tipo de fluido. A gente vai resolver usando os dois, as duas formas. Tá? Então, pelo método de Kern, entrando, entrando com o número de Reynolds, na curva correspondente ao defletor de corte, né, de percentual de corte, 25%, a gente define o nosso fator de transferência de calor. Tá? Então, a gente tem aqui aproximadamente 4,1 vezes três é um valor adimensional, né, substituindo... Os valores na equação a gente define o Nusselt aproximadamente 138,8 também, um adimensional. Considerando a correlação generalizada, a gente iria obter um Nusselt aqui ó de 106,2, então tem um pouco de diferença entre esses valores. O coeficiente convectivo para cada um dos métodos vai ser aqui ó 6.392,9 watts metro quadrado, grau Celsius, enquanto que pela correlação generalizada é 4.891,4. Então, a gente teria dois valores que deram bastante diferença. A gente vai considerar, para resolver esse problema, o coeficiente mais conservador, que é aquele que vai dar uma resposta de temperatura delta Δt menor. E, fazendo isso, a gente embute uma margem de segurança, inclusive. Então, vamos trabalhar com esse coeficiente de película. Definidos os coeficientes de transferência de calor convectivos, a gente agora é só substituir os valores para definir o coeficiente global de transferência de calor. Então, esse é o coeficiente global. A gente poderia usar esse valor e recalcular a temperatura da parede, tá? mas a gente vai fazer a consideração de que esse já seria o valor adequado. Tá? Então, aqui seria o final da segunda parte da resolução.